Oi, oi, oi, <risos> Oh, puta, Como é que é, pessoal? Eu sou o e Muito bem vindos a mais um joguinho de Sekiro uh, No último jogo aprendemos, no último vídeo aprendemos o básico, né? Altar a esquivar, tivemos, a, era ali para cima A treinar com um morto vivo Talvez parece o gajo é imortal, não morre uh, Fizemos ali uns entretanto Ainda não percebi exatamente o que é que vamos fazer aqui com a nossa. Agora já percebemos que a nossa mão. Ah, esta verdade tem tipo gancho. Ok. Uh, tivemos altar e, e agora temos que ir progredir aqui. É, onde aqui. Temos que progredir aqui na nossa missão de tentar salvar o nosso Lord. Uh, não há aqui ninguém? Não. E como eu tinha dito para o jogo, está muito bonito mesmo. Sinceramente. Já fizeram aqui um jogo muito à maneira. Uh, Tinha aqui qualquer coisa à frente. Ok. Acho que tem é aqueles coisas para salvar. Ok. Se ah, agora já, Ah, agora posso viajar instantaneamente. Não é isso. Posso viajar para outro. Está fixe. Okay. Ah, mas espera, deixa só Ah, não precisa salvar, era já ali atrás, mas vá. Ok. Olha um gajo à frente não é? Mais algum aqui não? Está com mato? Hã? Hã? Está ali qualquer coisa, tem que ir ali abaixo Meu amigo Viraste ou não? Não viraste? Oi Crassus <risos> Exatamente Peraí, aí, que eu não tinha LOCK mas Isto com LOCK é mais giro mostra logo <risos> Hã? aqui era os inimigos? Ah, moedinhas Ah, até para isto que isto servia Ok, mas eu tenho que ir ali abaixo Onde é que estava aquele saco? Vai estar ali Está aqui alguém, pois está Aqui, gente. Fazer o que posso. Ai, depende sempre. Pá. Ah? Pode realizar golpes mortais furtivos a oponentes velhados. golpe mortal. Travar a mira, pular. Ah, que ficha. Espera aí. tan tan Hehehe. Que couro, meu Deus. Ah, muito fixe, para. Ok, pastilhas. Pastilhas. Olha, está ali mais pastilhas. Ah, oh, não! Uma melancia? Fragmento cerâmico. Uma aí Ah, é para se enfrentá-lo. Que é? Que é? Vais ou não? Yeah. Yeah. Lens mais ou não? Talvez tu vou eu pá isso É bebê, Olha-me-lo Eu vou com medo Vou com medo Ok, é, vamos aqui subir Ah, isto dá para fazer assim, cafiche. É fixe! Ok, é, aqui Ui, tem ali um gajo e que outro Oiá! Pois é, estou a tomar o jeito Estou a tomar o jeito disto Mais um fragmento de cerâmico e ainda não é percebi o que é que faça isso, mas está bem hum. Meu leio um gajo, ah não vou matá-los não nossa vida aqui é matar gajos okay. A sorte não está aqui ninguém É um peru, caraças What uma galinha gigante Que merda era aquela meu? Okay. É, é verdade, isto não tem mapa Nem o caraças Isto é um mapazito, não era? Ui, uh, tem ali um gajo grande porque eu acendo assim, aqui as voltas, não sei bem para onde é que vou Ah é um gajo daqueles com é dois pontos Veja é um ponto com o cara Alguns inimigos os ataques poderosos dispensáveis, pensando no símbolo É mas vai um ponto já com os portos, não é? Pois é bebe Ui, ui, ui, ui, ui, ui, Ah, minha Nossa Senhora, o que é que eu fiz? Com costura quebrada do banco. Ui, é, é isso mesmo? Eu, eu também me esque... me esqueci. Mas esqueci-me disso! Não, oh, bebe, bebe essa merda, meu Deus. Estúpido. Não, não, ressuscitar. Tenho do Arder com a de habilidade retorno dos mortos usando o poder de sugestão. Uma de carga dele restaurada descansa. Ah! São estradas a retorno dos inimigos. Pode ser usado para posições para matar inimigos ou executando o golpe mortal. Oi! O que é isso? que isso? merda? bomba Vias, malandro! Seu malandrec! Merda. A sério que acertou-me? Oh, minha nossa senhora que estás perto, estás longe. Xuxitar. A série que eu não consigo fazer foge foge foge ah tut tut tut tut tut tut tut stealth camouflage! Bomba! Toma, filha da égua A sério? Não! Não consigo matar o general porque? Sou muito fraco. Isso, vira-lhe as costas. É pelo ele te matar muito mais rapidamente. que? Eu só posso atacar quando ele fizer aquele ataque maluco? Acho que não vai dar, acho que não vai dar Estamos a perder demasiado tempo e não evoluímos nada na, na missão na nossa missão de ir salvar o rapaz isto? De um dispositivo mecânico feito com o género mecânica. Ah, Shurukans! Shirokan. Ah, posso levar para o gajo! Benzinhos, agora não tenho tempo de brincar com vocês. Ah, é, o gajo está ali. Tem um gajo ali em cima. Vamos dar aqui a volta. estava me separar eu vi. Eu Mas não consigo Ah não, não, não, não, não, não posso suscitar A sério, que não consigo da puta, pá. Oh cabrão do caraças Estás enervado, eu também Ai agora? Vida, uma égua, pá! Vamos parar de longe, gente Vem que andar o outro Tu, anda lá Vem cá, vem cá, Vá! Tava difícil! Jesus! Complicado matar este gajo! Ui ui ui, ui! ui! ui! Isto! <risos> Meu Deus! Eu posso matar aquele grande de uma vez só? Bem que sim, né? O gajo, que aquela merda toda! Que grande arrecado! Aí uma gaja? É? Não, é um gordo só, né? Podia ser. O que outro? é quando foi? Oi, está ali! Quem és? Estou Olá oh. Inosuke Inosuke Segare Hã? What? Nãnja Dama Haraでも itai kanu Segare Waka sama no koto Ako no mamori Por favor opressa ao Buda pelo bem dele Hã? Ah, Ixi e qual é a da Lopes ou Mumbuda? Inosuke Momory Sugura, Kenkotsuke Samana. Ok, obrigado. É uma querida. Sou teu filho, mas é uma querida. Que é isto? Um gás morto, mais? O é? Ah, este devia ser o. O. Oh. Ya, yeah, koshin wagana wa. Yeah, é o filho. No Inosuke toka watashino hafurutashimai. Não sei mais as coisas, eu conheci isso sua mãe. Deitei a minha gratidão, este se perdeu há muito, muito tempo. Todos estavam absurdos. Portal ao Buda. Ok, ok, já me disseram. Onde é que está o Buda? Está ali dentro? Não? E... Aqui correr Eu pensava que não dava a correr afinal O que é que é o B? Ah que fixe, afinal o gajo corre bem Ui O que é isto? Oh que a merda <risos> <risos> O gajo corre bem Morreste que é para não andares a correr Caraças tu merda Ui Aqui. Morri demasiadas vezes e vi para o início hum, não, é um vídeo de novo. Ah, será que é por eu ter. Um, Protejar o. aquela cena das, das Shirukans, Para poder uh, aqui melhorar o nosso bracinho, né Já <risos> acordei, yeah, acordei. Inga, eu não. Nakanakanishinikire Ah, conversa é mesmo. mesma. Licença de parga escultora. Em algum lugar, uma tosse colorida soa continuamente. Como é que o está copido de de Buda e pelo poder consumido? chamas crescentes. Percebendo este item, só chama-se Brau auxílio oculto. Será menor. Ok. Uh, vamos falar com o gato. Ah, quantas vezes o portador de a do dragão morrer Mais praga do dragão se espalha A praga do dragão não é causada pela ressurreição Ela pode surgir apenas quando o lobo realmente morre repetidas vezes Quanto mais essência de praga o lobo tiver Menor a chance de receber o auxílio oculto Ok, então Não convém morrer, não, não é? né? é? que seja nisto este é o esotérico Shinobi. O livro dos segredos salários de várias técnicas usadas pelo Shinobi consegue para espada aprender habilidades do estilo Shinobi. Ok, é fixe. Hmm. As, as, as, as, as, as têm que se combate. Ok. Este exame o estilo de combate permite adquirir as suas habilidades no modelo do de ídolo do de escultor. Derrotar inimigos com excelente experiência, pontos de habilidades são obtidos ao receber experiência suficiente e servem para deslocar habilidades. Algumas habilidades podem ser obtidas ao conseguir certos itens a derrotar de inimigos. Okay. É isso, é isso, é isso. Porém, se encaixar ferramentas de anterior geral, conseguirá alterar a sua forma. Todos forçados serão transformados em lascas e em serão tomados à distância. Já mais preciso, terá mais maneiras de botar -se os seus inimigos. Ixi, ixi, ixi. Os inimigos ficarão, peguei a mim e castrei essa ferramenta por você. Ok. Ser a prótese Sinobi, castar a ferramenta de prótese Sinobi. Shirokan! Ixi, o que é que passa agora? Ah, a meta pronta, voz especial, vamos começar a o cano. RT para começar a mexer o cano. Ok. Ok. mais, três. Não sei nada. Preciso ver como é Isso, que isto funciona. É abrir o menu, usar a ferramenta, trocar de ferramenta Ok, abrir o menu Ah, depois posso pôr a... para equipar ferramentas Neste caso temos só a Shiroken Como é que eu... ui O que é que me deu? Ah, que ajudou-me qualquer coisa, mas os potestos são necessários para ativar a ferramenta prostética e são outras com isso ah, Deus do Dormir, de isso ok. Olá! Diz nada para mim, não? Eu não a então Ele leva à estagnação, levando o indivíduo a um estado de excesso. Faz -se com que eu não que eu do dragão. Isso é criar uma cura? Perdão. Alguma forma da praga do dragão? Agradecer de o é analisar e pesquisa o tentar encontrar uma forma. Agradeço. Ok. Tá então, uh, Tá bem, mas como é que eu. Ah, se calhar tem que ter. Um... Tem que ter primeiro o lock e algum inimigo, certamente. Menu Adquirir Habilidades foi desbloqueado. No menu Edel, escutou. Você pode aprender novos resultados que estão de verdade. Okay. Comprar vazões espirituais Quantos é que eu tenho? 5 Vou comprar 3 okay. Viajar, adquirir habilidades Podem ser adquiridos gastando pontos no menu da habilidade Novos estilos de combate podem ser aprendidos Obtendo textos exotéricos de cada estilo Existem 3 tipos, artes de combate Artes Marciais Shinobi habilidades passivas Artes de combate devem ser adquiridas Mas as Artes de combate de Shinobi e as habilidades passivas são ativadas automaticamente a obtê-las Okidoki! E temos pontinhos? Não Não ideia. Ah temos um ponto Adquira arte de combate. Corte redemoinho moinho a até que pode acertar várias ervas boas, talvez? E o PS? Parece não temos, né? Vimos, pô, já o corte foi moinho, né? Vamos fora. Ok, depois como é que isto usa-se? Ora, LB e RB. Tu é a defender e. defender e atacar. Ok. Acho combates. Sim, já vimos, já vi. Primeiro menu de combate. Acho que combates podem ser. Equipado, já ah, também tenho que equipar esta merda ah! isso. Comecei a matar agora mais um Um já, já agora para ver como é que isto funciona Vamos embora na, na, na, na. Agora aqui tenho os mesmos gajos para matar né? Vou é. matar assim só para ver como é que isto funciona Eu Quis matar logo e ia me limpando a energia toda Que porcaria pá Ah vou brincar aqui um bocadinho com este gajo um bomba estúpida com essa energia Estava já aqui. Get us, que agressividade, monso. É já foi bem, agressivo. Fui. Man. Mara, mara, mara, mara, mara, mara, mara. Foi. Tem que usar esta porcaria. Como assim não chega? A cementinha. Minha ou outro cão foi para lá base Acho que foi <risos> you Da lá, da lá, lá, tanga. Bye bye. What the fuhe! Caracas por gás ia matando outra vez, pá. Meu. <síntale> Aqui eu que matar a primeira aquela, senão estou desgraçado Mas o que é que se passa? O que é que se passa? Ah, foi. Está oh, difícil. Muito difícil este pá. Neni, neni, neni. Neni, pá, Agora. Agora vamos. Oi aiot! Oi, oi. <risos> oh que puta meu A sério! Ah, oh, minha Nossa Senhora! Que Aaaças! Ok pessoal, vamos ficar. <risos> vamos ficar por aqui, não sei de onde é que, é que é o gordo veio, meu Poça! Mas pronto, o, o jogo agora já começa a ser mais difícil, Eu já tem que ter mais 4 tela a combater possivelmente só evoluindo as nossas habilidades, é que isto vai facilitando a passar aqui. Eu também estou a tentar matar toda a gente, é? Né? Podia tentar ultrapassar e chegar mais de longe. Uh, mas pronto, é, é muito fixe. O jogo, mesmo morrendo assim, muitas vezes paravamente não né? Porque podia evitar isso, mas mesmo que muitas vezes o jogo está muito por raro, aconselho vivamente a, a jogarem. Uh, e pronto, vamos ficar por aqui. Enquanto a vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau!